Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal hoje eu estou aqui no sertão do Pernambuco, vim até aqui ver o tanque de pedra que a gente fez um trabalho aí por canal Zé Maria Lima aí gente, eu sou nordestino e tá com muitos anos que eu não, não vejo canjerona o Zé já colheu umas aqui, ó. canjerona gente, é isso aqui ó. é um, é um amigo do Cajá, um, um, amigo não, é da família do, do Cajá isso aqui é muito saboroso, o suco é muito bom. E eu vim aqui o Zé falou, olha, tem, tem uma, ali umas canjearonas. Falei, vamos lá provar. Então, aqui, gente, é, no Nordeste, gente, a riqueza é quando chove. Eu vim aqui, está chovendo. Todo esse verde aqui, se passar dois, três meses sem chover, é seca tudo, né, Zé? Some tudo, fica só a terra e as pedras. Então, gente, aqui é a riqueza. Do Nordeste é a chuva, então eu não vou falar que eu dei sorte, porque eu acredito muito que Deus trabalha. Então a sorte para mim ela não existe, existe o trabalho de Deus, a proteção de Deus e o prover de Deus. Aí veja bem: ó, você vem aqui no pé, ó, aí você vai colher. Essas tem pessoas que gostam, ela é quase madura. Eu prefiro bem madurinha, igual essa aqui, ó. tá um pouco alta. Eu vou vir aqui, ó, catando no pé assim, gente. Não tem nenhuma sujeira, você pode catar e consumir na hora. Entendeu? Agora as que cai no chão você não pode consumir, a não ser que você escolha um que caiu agora e você lave bem, né? No chão tem que lavar. Mas você vem aqui, ó, do outro lado, olha, ó. Essas, essas aqui estão de vez, gente Essa aqui está no dente, é muito bom. Eu, quando era criança, eu gostava de subir no pé de canjerona. Isso aqui, gente, quando carrega muito, ela faz lama no chão. Por quê? Porque elas carregam, amadurece, cai quase tudo de uma vez. É pouco tempo já cai tudo. Olha só, aqui tem ó, essa aqui está de vez. Isso aqui, gente, se você não tiver costume, o único defeito da cajerona é que adormece os dentes. Então, você comer muito e adormece os, os, os dentes. Tem gente que descasca, ela, ela, ela quebra né, a canjerona e para não tocar nos, no dente o caroço, que é o caroço que faz, né, Manel? Lavadinha aqui, que eu trouxe pra você, viu? Lavadinha, ó, esse aqui tá bem madurinho aqui, ó Olha só, Manuel trouxe aqui a Manoel deixa um pouco mais para lá, aí ó Esse aqui tá lavadinha, gente, ó E amarelinho, ó, ele catou aqui uma amarelinha Então eu gosto assim, amarelinho bem, Gente, esse aqui é o Manuel. Ele montou um canal Fez um canalzinho, jornal do Manuel. Por, por que que eu falo canalzinho? Que tá com Poucos inscritos, então vai lá esses no... lá, Manuel, fala aí você vai no canal Jornada do Manuel e vai lá estar tá, 260 vídeos diferenciados para você escolher um e assistir com a sua família sentado no sofá. e me Ajuda esse canal. Ele ah, tem um grande projeto aqui para a região do Norte e Nordeste do país. E eu conto com você. Ó, o, o, o, o plano do Manuel é fazer isso aqui. ó. Aqui no, nesse Nordeste, ó, ele, aqui é, a pedra é pertinho. Ó, é pertinho, então a pessoa vem pega uma máquina... Tira a terra ó, e quando chove, ó, junta. Aqui ó essa aqui tem uma como fosse um mato, isso aqui é da própria água. É uma proteção, né? Então essa água aqui é para é consumo do gado, lavar vazia, tomar banho. essa aqui é, é, chama de barreiro. Ó. Dando nessa pedra aí, essa água que junta aqui não, não vai embora de jeito nenhum. E o plano do Manoel é ajudar a população. Esse rapaz aqui sabe fazer sorvete, trabalhou muitos anos com sorvete. No momento, os vidros dele estão pequenos ainda. O Manuel, eu, ele me conheceu no canal Zé Maria Lima, me chamou para fazer um trabalho aqui para os parentes. Nós recuperamos um tanque de água, que aqui a água é muito difícil. Aqui quando não. Está verdinho assim, ó. Se passar três meses sem chover, a terra seca e a folha da, das aves cai tudo, né? Só fica juazeiro, juazeiro, a Garoba, né? E outros, algum, mas o mato mesmo acaba. Aí o plano dele é ajudar os parentes, os, as pessoas. O Nordeste aqui, né? está ah, aposentado, então, o canal dele crescendo, ele tem esse objetivo de ajudar as pessoas, e não paga nada para se inscrever, e eu, o Rob do Zé, a gente mostra esse trabalho, assim, essas viagens, que se eu pudesse, gente, só via viajando, entendeu? Eu também, eu gostaria de arrumar um companheiro para viajar, e eu encontrei o José Maria Lima, então, esperando você dar um like no meu canal, e ajudar esse canal a crescer, porque aqui tem muitas pessoas, e lembrando de um, um fato real, que eu, de norte a nordeste do país, Muitas pessoas têm a cisterna feita pelo, pelo governo, mas ela está vazando e não consegue segurar a água. E se esse canal, o canal Jornada do Manuel, chegasse a um, um, um patamar de ter uma renda, eu poderia é, recuperar essa cisterna dessa região de norte e nordeste do país para que ela pudesse ter água e não essa água, porque a é água aqui é uma coisa dada de Deus e muitas pessoas não têm. Só, só consertando um pouco, ele falou norte do país, mas ele se refere à região dele aqui, porque o país é muito grande e para ele ter condições, ele ter uma equipe de, uns 50, de umas 100 pessoas, que é muito grande, né? Porque nenhum governo dá conta de fazer tanta cisterna. O que ele quer dizer aí, é que ele, o canal crescendo, ele ia ajudar as pessoas da região, da cidade aqui, a, a, as pessoas que o canal pudesse alcançar, é lógico. Exatamente. Se o canal chegasse aí a 50 milhões, aí ele podia... Rapaz, eu, eu tenho um sonho muito grande também de ajudar. O canal parou de crescer, o meu, meu canal Zé Maria Lima, o canal crescia 3 mil pessoas por dia, agora está a mil a cada 10 dias, a cada 15. Mas, gente, o importante é que eu consegui, através dos inscritos do Zé Maria Lima, e tem muitos que estão aqui também, chegar até aqui. Mandel me conhecido lá no canal Zé Maria Lima, não nesse no Zé Maria Lima, e a gente conseguiu chegar até aqui. Recuperamos um tanque de pedra aqui. tá no canal Zé Maria Lima. Fantástico. É isso aí, gente. Só benção, só alegria. Fica todo com Deus. E eu vou colher aqui mais umas cajerona. Que eu vou lá pra Rocinha do Zé. E eu vou lá ver lá um feijão. Vou fazer vídeo também, se o celular não descarregar. E se descarregar hoje, depois eu volto lá. E vou levar um pouquinho de cagerona. Pra gente degustando. Isso é muito gostoso, saboroso. O suco isso aqui é uma maravilha. Fui, tchau, um abraço. Até o próximo se inscreve. E depois vai ficar o link aqui do canal dele. Ele vai fazer um comentário. Vou dar um pouquinho de trabalho para ele, né? Porque tem gente que pede uma indicação e a gente fala, poxa, vai lá e deixa o, o, o, um comentário e deixa o seu link. Tem uns que não deixa, não. Eles querem que a gente indique o canal dele, mostre E nem o um link, ele não quer nem ir lá, não. Ele quer que a gente indique, ele não quer nem lá. Tem pessoas que não querem fazer, nem deixar o link. Quer dizer, eles querem que a gente, a gente faça aí a indicação e a gente vai procurar o vídeo dele lá no canal dele e deixar o link. Não, eu falo, não, eu vou falar de você e você vai lá, deixa um comentário, me ajuda e deixa lá o seu link. É assim, e eu pego o link e vou pular no topo, no primeiro comentário. é Lembra mas... Lembrando que o seu comentário é muito importante para cada um de nós. Isso, pois é. Eu fiz uma indicação para o rapaz outro dia e ele não deixou o like dele, não. O link, não. Mas assim, gente. Um abração, foi Cada um, cada um, né? eu e vamos sim. que vamos para novo vídeo. Fui, tchau. Tchau, tchau. Abraço, like, hein?